Os outros textos que, que, que eu trouxe até tem um jogo que ela pegou, um, um, que eu trouxe hoje, mais textos, e até uma pessoa que tirou umas fotos para distribuir, tinha um pacotão, a gente vai passando para cá e para lá, quando você pensa que está aquele montão ainda, a gente nem avalia quantas pessoas a gente conversa por dia, né, né? diferentes, né. Mas, eu sintetizei aqui, eu gosto de deixar coisa pequenininha. Eu, não, eu, eu, não, eu sou contra aquela pessoa que pega um livro de 400 folhas de metafísica e fica virando aquilo. Ó. Depois fala assim: ó, o autor escreveu mais cinco, eu pedisse cinco já essa semana. E vê aqueles cinco também, fala assim: podia lançar mais dez. E tá lá. Né? Continua achando que ele, ele é visto, continua achando que o autor é visto. Né? Eu vi uma, uma revista da Cintia uma vez, um diretor da sede aqui de São Paulo, dizer que foi ao Japão. E viu um o mestre ao vivo. Olha, vi a pele do mestre, que beleza. Não viu o mestre. Foi até no Japão à toa. O mestre não visto. Então, essa mente presa na aparência é que tem que ser anulada. É, o trabalho é esse aí. Eu sempre falo que o olho, os olhos carnais eles são para cá, né? O mundo está aqui fazer para cá porque eu tenho que de costa. os meus olhos carnais eles estão voltados para lá enxergando o quê? Só ilusão é só ilusão eu posso ficar o dia inteiro aqui ó olhando é ilusão o quadro né? como vocês estão vendo aí esse quadro é uma ilusão agora quando eu virar o olho para dentro eu não preciso nem orar ou virá-los para dentro por quê? porque o ser não visto já tem o olho simples olhando para dentro quando Pedro viu o Cristo no Jesus É porque a visão simples Contemplou o ser Não foi o olho de Pedro então, até que está lá, né? não foi a carne que te revelou né? Mas o Pai que está no céu Visão do olho simples Não foi o Pedro que viu coisa nenhuma O que era o Pedro? Ele era o visto O que era o olho simples? É a visão nossa Simples que nós temos Todos, isso aqui eu juro por Deus, todos já estão com ela aí. Não tem que abrir chakras para manifestar, entendeu? Não tem que ficar é, fazendo nenhum tipo de prática humana para fazer o olho simples e se enxergar. O que, que é o olho simples? É Deus vendo. Alguém podia imaginar que Deus estivesse cego num ponto? Né? Quando a pessoa for meditar, fecha o olho imagina o seguinte, nesse espaço em que eu estou aqui, Deus está vendo esse espaço? Está ou não está? Onde eu estou vendo que eu estou vendo, não é Deus vendo. É ou é, não é? Onde eu tenho uma visão? Jesus falou assim, quando o teu olho for simples, todo o teu corpo terá luz. Quer dizer, o olho... A luz está no corpo e a visão é material, carnal, mente carnal. Bate o olho ali, de matéria. Quando aquela visão for cega pela verdade, o olho simples ver aquele corpo que parecia matéria vai se mostrar como ele é, luz. Fiz assim, ó. eu vim para este mundo para juízo, afim. De, de que os que não veem vejam E os que veem sejam cegos João 9,39 Isso aqui é uma das frases prediletas gente. Eu vim Ou eu É o eu de cada um Está aí presente Eu vim Está aí Não duvidem disso aí eu, eu, eu passei muitos anos de ter uma, de certas experiências achando que tinha algo futuro para Deus fazer. O né? que, que é oração ortodoxa? Né? Venha ao Cordeiro, tira os pecados do mundo. Venha, vem, vem de Senhor Jesus, Vim, é um negócio para chamar. Está chamando. Quem chama? Né? Quem chama Fazendo tá dizendo o quê? Está ausente. Né? Quando a coisa está presente O segredo é o, eu sou o mesmo né? Então a pessoa está aqui Eu vim A este mundo Para juízo Este mundo Está vendo o juízo aqui Não tá? O juízo é o seguinte Para que os que não veem Vejam Os que estão aqui porque todo mundo na rua que ele se perguntar, ele acha que está vendo. está vendo? não sou cego, estou vendo. então acha que está vendo. Quando o eu vem, ele vem para cegar essa visão. Né? E a continuação. E que os que veem sejam cegos. Para que os que não veem vejam. Quer dizer, esses estavam vendo o quê? Ilusão. E achavam que estavam vendo a realidade. Então, a função da vinda do Cristo é fechar os olhos da ilusão para que a pessoa perceba o olho simples, tá? Tem mais frases mais lá, né? eu, Se fossem cegos, não, não teriam pecado, assim, né? Que capítulo de João é esse? 9,39. Não. Pegou esse texto, não? 939. Pegou? Eu, eu creio Ah, tá. É. 939. É João 9,39. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam certos Quer dizer, mais claro que isso aqui É impossível Não tem jeito de, de, de um que percebe essa verdade Fazer algo pelo outro Só a pessoa tem que trabalhar isso Por isso que eu faço poucas palestras Eu só tenho o alimento aqui É só trabalhar com isso tá? Dúvidas? Olha, a Não. coisa é muito complexa, ah. né? eu estou comentando com a Inês, é a primeira vez que eu participo de uma reunião dessa, de uma palestra e eu estou comentando com a Inês o seguinte, eu queria entender né, como é que você pode chegar ah. né, a esse ponto de consciência de que você é o Deus, que Ele está em você, que você é a luz, porque a gente vive nesse mundo, né? é o nosso dia-a-dia, -dia. e na minha percepção, vou chamar assim de total ignorância, que eu estou engatinhando ainda nesse processo de conhecimento, hum. eu, eu entendo assim, para uma pessoa chegar a esse nível, né, da consciência plena, de que ela é a luz, de que o Deus está nela, que ela é o Deus, ela primeiro tem que sair desse mundo de matéria, vamos chamar assim, disso que a gente vive, eu acho que ela tem que passar por uma reglusão, um estudo muito profundo, para poder ela ter essa consciência e essa percepção. Eu estou errada, você podia me... Então, veja bem. me ajudar a entender? Você não, não, não avaliou tudo isso aí, baseado em coisas vistas? É verdade. Inverta. É, É esse que eu senti da palestra hoje. É só a pessoa sair daqui invertendo isso. Que eu chamo de troca de referencial. Não é? Trocar o referencial. Por exemplo, não tem nenhum ser humano que vai, vai descobrir um dia que ele é Deus. Não existe esse, esse ser humano. Tá? Também não existe nenhum Deus que vai descer num ser humano para dizer você é Deus. Não existe esse ser humano. Tá? Então o, que, o que, que existe? Existe o quê? É, as pessoas falam verdades, só que a, a, a repetição fica maquinal. Porque a frase, por exemplo, que Deus é onipresente, todo mundo já falou essa frase alguma vez na vida. Não falou? Não, o todo poderoso também, foi muito falado, não é? Não foi? Como é que a pessoa pode ser toda poderosa e eu ter um poderzinho pequeno até de não reconhecer a presença dele? O que significa todo poder? Não tem um ponto onde aquele poder não esteja atuante. Não é isso? é a onipotência não significa que o poder único está de forma onipresente funcionando. Então, é visto isso. É visto. Alguém está vendo Deus funcionar aqui? Porque nós estamos vendo as vistas que procederam de Deus. É daí que surge o linguajar que eu falei que é errado, mas é justificável. Porque as pessoas, todo mundo tem uma, tem uma boa intenção... Porque eu não critico ensinamento nenhum, porque eu, eu entendo a, a, o amor e a boa vontade de cada um que chegou a qualquer conclusão gastou de tempo e da vida para ajudar alguém. Sabe? Eu, eu sempre respeitei todos os, os, os ensinamentos nesse sentido. Porque se eu, se eu conhecesse algo além disso, isso aqui para mim já seria jogado. Eu ensinaria o mais do que isso. Tá? Então, se eu não enxerguei mais do que isso, eu não posso ser criticado. Então, isso que eu quero dizer. Quando eu critico, é, pra, é no sentido de quando a pessoa descobriu isso aqui, se, se a pessoa conhece, por exemplo, é, 50 a 100 ensinamentos, todos falando que o ser humano está evoluindo, e que um dia vai chegar a conhecer Deus... Esses ensinamentos eu também já conheci Só que não foi com eles que eu conheci Deus